Tamo junto clã, vamos pro vídeo ó oh, set bacana da trap hein bacana mesmo antigamente esse set era excelente para defender rally a galera sabe disso hoje em dia hoje em dia é aquilo meu amigo se acertar a tua falange dói ó oh, tal tá, oh. tem rally do te king e do KBA da NPS Oh, tapetou Eita, defendeu Voltou o líder, salvo pelo familiar Desceu para 299M Defendeu o T-King 4M no jornal Defendeu o KBA 5M no jornal É aquilo, galera Vale ainda defender Rally? Mano, o set da trope era excelente E levou o Red mesmo assim, velho Tá complicado defender Rally Tá complicadíssimo Opa, galera, você está vendo aí um alvo de 1 um bi e 100M, né? Tinha um pouquinho mais aí, mas eu não consegui mostrar certinho para vocês. É, a gente não sincronizou as batidas, né, para estar tá batendo nesse alvo aí. É aquilo. abriu, bateu, abriu, bateu. Então, às vezes até não batia na flange certinha. Tá saindo aí o rally do Dom. Sete de arco dele é top. Vai bater, um bi 140M, vai bater, bateu, eu espero que minha narração fica <risos> em cima, não tenha erros, caiu para um bi 129, é, foi, foi, foi, foi mais ou menos, mais ou menos o hit ali do Dom. Saindo ali, Rally dos Alpes já. Um pouquinho acelerado o vídeo, galera. Pro vídeo não ficar muito longo e não ser entediante para vocês verem o vídeo, beleza? Tá saindo o Rally dos Abos já, como eu já tinha dito. Um b 129 m A W sempre limpando ali a falange pros. <risos> pros caras. derreter, né? tem que ainda fala que é w a guilda de fazendeiro fazendeiro o caralho a da lm sem medo sem medo um b50 tinha quase um bi e 170M 170 Tinha quase um bi 170M a, a, O Fallen ali bateu Bateu bem ainda E olha que o set do Fallen é top hein? Saindo ali o rally do Felipe Mark Ainda o Zaza Tava brincando com ele Tira a pantufa Fefe Ele não tirou a pantufa Então <risos> Brincadeiras à parte galera é, deve que bater o Zinf porque não é possível velho não deu dano quase nenhum quase nenhum o dano dele e aí o abdala falou assim pera aí que eu vou resolver isso aí pera aí <risos> mas aí galera já tinha batido alguns ralises né e então você está vendo aí que tá mó um monte de flechinha passando aí Mas tá tendo batendo no rally lá Bateu um, agora vai bater outro E aí depois vem o do Abdala Então, o Abdala Vai dar aquela famosa Pancada Só fica vendo Ó, o Bubba bateu bem ali tá LM O KBA Sempre bate bem, né, que esse set Enjoado dele <risos> ó oh, Saiu o Rally do Abdala galera, saiu o Rally Tinha escrito falando, cadê os Rally do Abdala, cadê? Tá aí meu brother, tá aí, tu queria Rally, Rally do Abdala? Desculpa, até me enrolei, queria Rally do Abdala, então tome O Alf não pegou fogo, mas bateu com força Ó, oh, tinha 900M né, 842 uma pancada de 200M de poder no jornal, meus amigos. É só vocês olhar. Se liga lá no jornal. Uma pancada de 7M e 211M no jornal de poder. Meu amigo, bateu gostoso. E aí, ali do diesel da NPS. E finalmente, fogo. Pegou fogo É galera, é aquilo, o alvo foi zerado O alvo foi zerado E aí é aquilo, abriu outro rali Ali, os abusos foi arqueiro mais aí a galera já vai solar Não tem como, velho Pegou fogo A galera já quer solar Galera Eu peço na humildade aí Você que não é inscrito ainda na Twitch Velho, inscrito é, Me segue na Twitch, né Depende de como vocês queiram falar, mas me segue na Twitch, galera, me segue lá, a gente fazer umas lives, aí, galera. Até desanimador, porque vocês não me seguem lá. Aqui, galera, era uma, uma tentativa de Rally Porsche aí, mas esse infeliz aí queimou no primeiro Rally. Ó, oh, quase que eu não consigo clicar, né? Aliás, eu não consegui clicar. Olha lá, pegou fogo, pegou fogo no primeiro hit. E o Big Day G aí. Big Daddy da GBM 7 enjoado também de INF, top E aí o outro defendeu com 7 de INF, sei lá que loucura que deu na cabeça dele Defendeu não né Pegou fogo desculpa Aqui galera é, A gente tava Tava não né Em rally Parte e os alvos estavam ali moscando o set de, de caça e tal Então por que não testar ali Ver se ele tá on um ou não né E para não alegria dele Para tristeza dele e nossa alegria Ele estava off <risos> Infelizmente ele estava off Galera não esquece de deixar o like aí Ajuda demais a divulgação do nosso vídeo aí Nos recomendados beleza Olha a Fallen ali da LM Tá petando, ó Um salvo especial aí Pra todo mundo aí da guilda Mais CS aí Do titã apelão aí O polenguinho Já já vai sair o rally dele hein Só se liga Só sai no rally galera Dos abusa Não precisa nem de apresentações Geral conhece Acelera Acelera Deu uma aceleradinha, né? 624m bate, vai bater? Ó, a setinha ali do, do, do rali do polenguinho. Olha lá. Saiu acelerado, hein? Saiu tapetado. Saiu chutado. E vai bater. Fogo! Pegou fogo. É isso aí, galera. <risos> Voltou uma tropinha ali Mas ó, o set do, do polenguim também é enjoado, né? <risos> e uma pancada top ali no jornal de 7M também E depois disso, galera, acharam o alvo ali E fizeram um subão nele ali Então nessa parte eu só vou deixar de música mesmo E aí, a gente volta aí para outras narrações de outros vídeos, beleza? Esse alvo aqui foi zerado, então depois... É, realocaram e abrir outros rali nele. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear And I fight to goodbye, get my mind clear Everything's picking sides and I'm right here I'm running from things that I've done in my past Hoping to become someone that could last Get out of my way, I'm on the attack Got something to say and I'm not holding back Don't be a little bitch from my way, I'll say it to your face I'd say it to myself and I'll put you in your place And this world is my prey, right. I kill without a trace Give a fuck what you say, cause I'll do it my way Make a part from the pain, not enough, I'm insane Wanna leave a stain on this world, on your brain You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins Gotta talk to yourself, scare away all the pain oh, Are you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 Galera, aqui ó, é, um cara tinha atacado aí a trope Rally do Tarife é, Ele ficou com 997M depois de atacar o castelo do Tarife, né? provavelmente tinha um bi de poder E aí os caras abriram Rally nele, vários, várias guildas aí da família Ele estava em fúria, tava sem líder, então provavelmente iria sofrer algum dano ali é, o vídeo tá um pouco acelerado, ó, já vocês viram que bateu ali rally da da LM e da GBM e ambos ali defendido ali pelo play da FSM, que tem esse nick bem estranho aí que eu não vou usar falar. Prendeu o líder da Nola, ela deu um pouquinho de dano e prendeu ali o líder da LM do Fallen também. Ó, outro Rally já bateu, tapetado no 12, 937M, ele ficou, é o Rally ali da guilda SA, setzinho top de ar deu dano também galera, ó, Rallyzinho suave do SHMD, que deu muito dano também aí, FUCAV aí, bruto... E provavelmente acertou a falange dele Vocês viram ali que deu 5M no jornal E ali Mano, o cara tava Mano, tava fudido, velho É que eu não filmei ele pulando de um lado pro outro, galera eu Tava loucão, loucão Ele não parava de pular Não parava, coitado Spam, spam Rally do Big Day de... Oh, que Big Day de mano Desculpa, galera Não é o Big Day de ir <risos> É o Leon Saber Parece né Leon Saber Ó o Rally do Polenguinho saindo ali também Da Mais CS Ah pegou fogo Ali cancela o rali do Polenguinho Ah meu amigo Que pena Pegou fogo galera Pegou fogo né É, é isso pegou fogo <risos> Ficou com 879M de foder então, pegou fogo, é o importante que o cara pegou fogo Não deu pra zerar ele, galera, ele vazou do reino depois A fúria dele passou e ele foi pro K676 Depois ele voltou, galera, e falou no chat que não levava a rally desde quando ele tinha 400 m de poder Então matou sua vontade, amigo